É um governo que prioriza a privatização da Sabesp, que nós nos opusemos, né? e vamos continuar nos opondo. É um governo que, veja você, um deputado do PL aprovou a redução da tributação sobre heranças. Né? Incrível, Zaratini, incrível. Todo mundo, já, era, mundo já era baixinha, 4%, é. zero. Paulo, o mundo inteiro está aumentando a tributação sobre a riqueza. Né? Por quê? Porque quando você tributa as mercadorias, quando você tributa a, a, os serviços, você está aumentando o custo de vida e quem está pagando é o pobre, é a classe média. Então, todo mundo, tá, o mundo inteiro está aumentando a tributação sobre riqueza, sobre patrimônio, sobre herança, sobre renda e diminuindo a tributação sobre os produtos de consumo. E daqui vem um maluco aí e fala, não, vamos diminuir a tributação sobre herança, né? É uma coisa vergonhosa, né?